E fala galera, ah, mas cara, eu no seu vídeo eu Criar um jogo já deu um que Vai ser Os Amigos. Os Amigos em Aventura. Não precisa me copiar, tá? É só um tutorial. Ok, Os Amigos em Aventura. Gente. aqui agora a gente vai dar a fonte vai ser vai ser abadir todo mundo odeia, eu acho que todo mundo tem essa fonte se tá bom vou criar um design aqui ok agora só diminuir isso daqui clicar no meu game novo jogo então vamos lá né gente é um novo jogo depois vamos jogar uma gameplay desse jogo o que é o botão de egít sair todo jogo, todo jogo tem botão de sair gente Não, aqui é finalizar apresentação, Carlos Silva. Que raiva, mano! O mouse tá ruim, só que não, mancho. Que saco. Agora, isso vai ter o próximo slide. Agora é sim, vou clicar. Que colocar até aqui, ó. Gente, ninguém viu. Quer dizer, não travou. Glória a Deus. Não vai ser mais esse positivo. Vocês não vão conseguir ver. Porque eu não sei porque esse gravador retardado. E vamos pegar um chapéuzinho. Isso, um chapéuzinho. Isso, aqui. Agora a gente vai cortar. E pronto. Agora a gente vai... Agora a gente vai aqui. E eu vou colocar. Criado por Matheus Hot. Matheus de é meu nome. show. Que só vai abaixar aqui um pouquinho o livro dali e pronto. O menu já tá pronto. Agora vamos lá, vamos colocar capítulo um. Okay. capítulo 1 início de tudo que início de tudo vai ser onde vai começar tudo gente, gente. só vai ter parte 2 do... se tiver explosões like você desativar isso colocar quando você quiser ok Quase. Agora vamos. Tô falando quase porque eu tô quase ativando a pérola do trem. Então vamos lá. Aqui. Essa é a imagem quase. Cadê? Cadê? Aqui achei. Agora sim! Agora eu vou inserir imagem Este é dispositivo E vamos pegar a imagem do Matheus Roth eu, eu não copiei o Primagem, tá? Vou deixar até o link do canal do por Primagem Porque eu sou legal O canal que eu gosto muito Agora é ele que me ensinou a tá fazer scripts Essas coisas Esse vai envolver script, hein? Só que não cacá, cacá, cacá. Ok, 5 minutos de vídeo. Vamos, vamos lá. Vamos copiar aqui para não precisar. De novo e de novo. Tá caçamba. Vai levantar aqui. Ponteirão. Vai ser só. Não. Girar e inverter. Aqui é eu adiciono uma transição de poucos segundos, só três segundos, só pra Mas, já vou os colocando os botões locos. Ok, bem que coloquei errado. Esse vai é ser o botão. Mas como é que ele vai fazer o botão Aqui... Aqui e faz assim, vamos lá, pronto, agora, agora é só a gente fazer os slides passando. Então, porcar esse jogo, só... se você acha que tá bom, deixa bastante like Explosão de like aí, hein? Agora vou ensinar outra imagem. Eu vou deixar toda a imagem. Tá pronto. Agora eu falo com minha mãe. Só que não. <risos> Se eu ouvir uma música que eu tô fazendo na minha vida. vou uma imagem. Esse é E não manda. Se eu for esse tipo, não. Seria imagem. Imagem estoque Cozinha. Vamos ver. Procurando. Um... Nossa, gente. Não tem nada a ver. Ah, sim. Agora sim. Tá processando. Tá processando. E vai processar. Processou. Gostou? chega um, pouquinho, um pouquinho, né? Nossa missão, gente, é sair de casa e ir pro shopping, comprar compras, quando você terminar, você vai pro um porque o Chuchu Charlie vai te pegar. Mas isso vai ficar pro outro vídeo, tá galera? Que já tá dando mais de 9 minutos, vai dar 9 minutos daqui a pouco. Então, deixa eu botar tantos likes, se inscreve no canal. Hoje eu fiz o básico do básico do básico do básico, pra fazer um jogo no pacote. Então depois eu vou ensinar mais tutoriales de como ver personagem, com os clicado assim, e, e depois, vai seguindo aí, vou, também vou ensinar como, como você ativar esse script, esse mar, essa marca. Então a gente se que vocês gostaram, já vai já vai dar nove minutos, tá longo demais, mas tudo bem, então eu espero se gostaram. e tchau, fui!